Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, como você está? Tudo bem? Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons Eu vou lhe dar uma dica muito simples Para que você consiga visualizar o braço do instrumento de uma forma um pouco diferente Quando você tem um backing track em uma tonalidade E logo, é claro, você sabe essa tonalidade No caso, esse é ré menor você pode procurar aqui no YouTube vários deles, né? E você vai pensar da seguinte forma Como esse é Ré menor Você vai pensar num acorde Então logo eu tenho esse acorde aqui, ó De Ré menor Se eu tocar qualquer uma dessas notas No caso tem três notas aqui Você já tem uma sonoridade bem interessante E o risco de você errar é muito baixo Beleza? Então a primeira nota aqui, ó Beleza? Todas elas são perfeitas aqui, certo? É tônica, terça e quinta. tônica, terça menor, beleza? Você pode utilizar a alavanca aqui, ó. beleza você já tem a pentatônica né uma escala bem simples aqui ó. simples que eu digo bem popular né mas é uma das escalas mais legais né? então se eu tenho aqui pentatônica buscando as notas lá Certo? Então eu combino as notas da penta, voltando ali no acorde, ó. Bem legal, né? Você tem aqui a pentatônica e você tem ali a, essa nota, né? É um alvo aqui de transição. Então o que, que você aprendeu aqui? Coisas que eu acredito que muito guitarrista de um nível iniciante, um intermediário, já conhece mas às vezes, como utilizar essa ideia? daí se você quiser expandir mais ainda, pensando em poucos elementos o lance é você espremer tudo o que você pode você tem esse acorde de ré aqui, você tem ele aqui embaixo então você tem lá Pentatônica, olha lá o acorde novo Às vezes você vem com uma frase aqui na corda de número 3 Pensando num acorde, então eu tenho aqui, ó Pentatônica aqui, ó E pensando novamente num no acorde na sua oitava, né? meu querido, então muito simples né, pentatônica, simples aqui, acorde, tríade, de ré menor, pestana, o gavetão, o simplesão, porém utilizando aqui na parte superior, também na sua oitava, e sempre focando, então quando você bate o olho nessas notas, né? conjugando, pentatônica, ali você tem uma distância, daí você vai utilizar as frases que você já tem, se você já tem um conhecimento maior, vai ficar bem mais interessante, você já pode pensar em outros acordes, certo? Material legal para você somar com essas ideias que eu estou lhe passando, segredo dos mapas e um dos meus prediletos, Groove Lessons. Beleza, meus queridos? Então é isso daí. Espero que você tenha gostado dessa dica e que o seu improviso hoje fique um pouco diferente. Então é isso aí, meus queridos. Desde já desejo um. Feliz 2022 para todos vocês que me acompanharam aqui no YouTube. Você que é um novo inscrito, você que já é um inscrito né, já há anos. Você que virou meu aluno, você que me conheceu há pouco tempo. Obrigado mesmo de coração. Então é isso aí. Gustavo Guerra, Andalport, Techniques.